E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera temos um trabalho a fazer aqui no GTA V O negócio é o seguinte, estamos pegando aqui uma carga, estamos contratados para transportar uma carga altamente radioativa Acho que é assim que se diz Como vocês podem ver aqui, ó, o exército está praticamente guardando ela Aqui no aeroporto, só que nós vamos por terra, sim, galera. Vamos por terra e vamos levar essa carga é, altamente perigosa, é danger. Aqui ó, nosso furgão já tem algumas aqui lá para o laboratório. humano, mano, isso aqui não pode. É, você Pode ver, mano, deixa eu olhar aqui. Parece que tá, paz. isso aqui tá meio que derramando. Isso aqui, velho. Olha lá, ó, radioativo. Parece que tá derramando isso aqui, mano. Sei lá, tá estranho. A gente vai carregar nesse furgão sem escolta, sem nada, galera. Mó perigo. E a gente vai ter que andar de uma maneira bem sutil pra não acontecer nenhuma tragédia nuclear aqui no GTA V. Então, o negócio é o seguinte. Bora lá levar essa carga lá pro Humane. Fechar aqui as portas. Dá pra fechar aí? Aí, fechou uma. Ué! Pera aí O que tá acontecendo? <risos> Fecha! Aí Ué, essa porta tá ruim Bom, enfim, eu vou fechar aqui e bora transportar essa carga, galera Muito bem, já tá fechado agora Fechamos aqui Muita calma nessa hora Nossa, o caminhão tá até, olha Tá até arriado embaixo, mano Vambora Será que dá pra ver a carga lá dentro? Olha lá, mano. Tá ali dentro, cara. Só vamos, só vamos. Olha só como é que tá a segurança. Aqui no aeroporto tá uma segurança tremenda. Mas. Parece que é onde a gente vai levar, mano. Não vai ter, não. Olha aí, ó. Olha só quanto policial aqui, mano. Exército. Caramba, o negócio é bem perigoso, galera. O que é? Olha que os caras contratam O Trevor, aí, ó, tá vendo? Como é que tá aqui a segurança Os caras contratam o Trevor, velho Pra fazer isso Ah, passar aí, parceiro Tá acontecendo aí? Que isso, um assalto? Ah, não sei de nada, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui Eu com a carga dessa, velho Quem tá atirando? Que isso, a polícia tá... Loucona ali, cara Bom, acho que não tem nada a ver com isso Será que algum terrorista tent... Mano, tentando roubar essa carga Bom, o caminhão aqui que a gente tá usando Tá descaracterizado, né Então, não sei, velho Não tem como É, você viu A passei de boa É, não era comigo O caminhão tá bem descaracterizado, você pode ver, ó Tá como um caminhão de luz ali, ó Água e energia, ou coisa assim Bom, enfim, galera, tá tudo bem. Tudo correndo bem. Bora lá pra... Pro Money levar... Esse material aqui perigoso, hein. O seu capote esse... Nossa, o seu capoto dá... Vai... Nossa, onde um eu entrei aqui? Beleza, a gente que tá fazer umas rotas aqui diferenciadas. Pra não ter nenhum problema. Só passar aqui, ó. Aí, é só sair aqui. Só vamos. Bom, é aqui que a gente tem que ir, né? Se eu não me engano. Meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu? Caraca, velho. Por que o meu tempo tá assim? Nossa, o cara entrou na minha frente, cara. O caminhão, eu capotei, velho. Caraca, é a carga, mano. Caraca meu Deus, como é que tá o tempo, cara? Caraca, eu não acredito, mano. Meu Deus, eu preciso pegar a máscara. Velho, eu não tô acreditando. Derramou, cara. Caraca, as outras estão presas, mas essa aqui derramou. não acredito, mano. Caraca, eu não acredito, velho. Vou pegar uma máscara aqui, mano. Urgente, urgente, urgente, urgente. Ei, aí, galera? E agora, mano? Coloquei a... Cara, isso deve ter me afetado, velho. Em alguma, em alguma coisa. Caraca! Olha a situação, velho, de Los Santos. Meu Deus. O que, que tá acontecendo, cara? Por que tá assim, mano? Tem como eu chamar a polícia aqui? Chamar alguém, ajuda. Mano, eu não sei o que isso aqui pode causar, cara. Eu tô com um martelo. Caraca, galera. Bate. Cara, ah, o cara entrou na minha frente, vocês viram. Ali, tem pessoas ali, ó. Ei, não chega aqui perto, não. Ei, parceiro. Que isso, calma. Que isso, que isso? O que aconteceu? Meu Deus, corre! Quem são vocês? Caraca! O que, que aconteceu, véi? velho? Velho, o que é isso? Talvez não tenha acontecido algo pior comigo, porque eu já tô com uma roupa especial, mas provavelmente na lei, cara. Caraca! Meu Deus, eu tenho um martelo e um fuzil sem bala, mano. Pessoas tão agressivas. Meu Deus. Vambora, vambora, galera. Olha isso. Ah! E agora? Meu Deus, cara. Que tragédia. Corre. Preciso encontrar o um lugar agora, mano. Olha só como é que tá Los Santos. Meu Deus, se tivesse escolta, cara, isso não tinha acontecido, mano. correr, vamos correr. Eu acho que só não, eu só não virei um bicho desse aí, porque eu tava com uma um, um, não tava com a máscara de oxigênio, mas eu tava com uma proteção, cara. Deve ter impedido um pouco. Caraca! Olha Los Santos, mano. Vai dar uma merda gigante, velho. Vamos encontrar um lugar aqui, velho. Meu Deus, tem tanto. Não sei o que, que é isso, cara. Acho que é radiação. Ei, corre, corre! Caraca! Meu Deus, vamos aqui! Nem sei onde eu tô mais, mano. Esse carro funciona? Não, ai! Meu Deus! Deixaram as pessoas louconas, mano! Caraca, eu vou virar isso, eu acho! Corre, corre! Por que eu não andei com uma arma, mano? Por que eu não peguei uma arma? Caraca, eu preciso de abrigo Dura é achar um carro aqui Olha lá, mano, eles batendo aqui Jesus, Eita Sai daí Caraca que que é isso, cara? Que que tá acontecendo? Olha a quantidade que tá correndo atrás de mim, mano! Que que eu fiz? O que que eu fiz, cara? Não foi culpa minha, galera. O caminhão bateu em mim. Por que eu não virei um, um, um bicho feio desse? Jesus... Vamos lá, vamos. Tura é achar um lugar. Caraca, vambora, vambora. Olha lá, velho. Tem mais, mano. Tem mais. Eu nem sei mais onde eu tô aqui, cara. Sobe, sobe. Eu nem sei onde eu tô. Olha isso, mano. Tá tudo loucão atrás de mim, cara. o que, que essa radiação fez aí. Cara, tão loucão. Tão tudo cheirado atrás de mim. Que lugar é esse? Caraca, um deserto aqui, velho. Galera. Vamos procurar um lugar aqui E o... Trevor não tá se sentindo muito bem, cara Olha a fogueira aqui, cara Essa fogueira Que isso, mano? Ali, um hangar, ali, um hangar Caraca Que tragédia, velho. Eu preciso, um, eu preciso parar, cara. Eu tô passando mal, velho. Vou ardendo. Tá Tardendo tudo. Vamos nessa torre aqui. Vou entrar ali. Ó, oh, mulher aqui, mano. Vou matar, porque senão vai me atacar. Aí, aí? Meu Deus! Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui Ih, cadê meu cabelo? O que aconteceu? Meu Deus, cadê meu cabelo? Oh! Que isso? Olha a cara do Trevor, velho A radiação Peraí. aí Caraca, eu tô todo zoado, mano Olha isso Nossa, caiu todo o cabelo, ficou careco, olha aí, galera, a cara. Caraca, velho, eu tô virando. Eu tô virando um bicho desse, mano. Fiquei. Nossa, tô todo zoado, mano. Olha só. O Trevor perdeu o cabelo, cara. Caiu tudo os cabelo. Galera, isso aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caraca, um acidente radioativo aqui, ó. O Trevor ficou todo zoado, mano. A cara dele. Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir, até uma próxima. E fui!